O nome do senhor é? Sebastião. Sebastião Campoio. Campoio. Campoio. É. O senhor Sebastião, O senhor anda de bicicleta, agora o, o bicicleteiro faleceu, como é que o senhor vai fazer? Tem mais lá em Bristré. Quem é que é o seu bicicleteiro agora? Mateus. Mateus. Osval da até trabalha lá. O, é. o senhor livro já te ajudou muito. Com é, o sempre fazia alguma coisinha, né? E a sua bicicleta é antiga, né? Essa é. Filipe. Não, esse é calói. Calói. Calói. É a primeira, né? Eu, o, o pneu dela que, que furou não, né? Não, saiu a caixa de centro ali. Agora a corrente não funciona. É, se andar, delata tudo, tem que trocar a caixinha agora. Tem que andar, se montar é perigoso. É perigoso. Ô, Sr. Sebastião, o senhor é natural de, de cristais? Pedregulho. Eu nasci em Pedregulho. Tem 48 anos que eu moro aqui Aqui tem um senhor aqui que é lá de Pedregulho, o tal de Kis. Kis, né? Como é que chama? Sim, Hoje eu conversei com um lá de Pedregulho também. O seu Zé Cé Célio. Eu fui nascido lá, mas é, saí de lá era novo, né? Eu vim pra Cristais com 12 anos, morando na fazenda. Que fazenda que o senhor morou lá em Pedregulho? Eu nasci na fazenda Limeira, lá perto de Pedregulho. Depois veio, veio morando pras fazendas ali, em de Pedregulho. Morou lá no tal de Oliveira Sampaio, depois vim para, de para a Chava Taquara. E com 12 anos eu vim estudar em Cristais. Chava do Taquara está aqui no meio do, do, do caminho. É, Eu Cristais tá em 72 nós vimos. E na chave da Taquara o senhor frequentou a escola ou não? Frequentei. Quem é que era professor lá? Professora? Claricinda. Dona Claricinda. Claricinda. Claricinda e Edma, Edna Matos de Melo Bolela. As, Eu vou... As irmãs Matos? Edna, não sei, não sei se era, se era dessa, sei que ela, o primeiro nome dela era Edna. Edna Matos de Melo Bolela. Bolela. Bolela. O... o senhor está com quantos anos hoje? 60 Então o senhor lembra da Bogiana? Lembro, lembro da Bogiana Lembro Cheguei a andar nela, cheguei a dia da chave até cristal No meu pai andava nela no tempo andava mais de pé, né de cavalo, é. de pé Como que chamava o pai do senhor? É? Manuel Campoi E a mãe? De Olivina De quê De Olivina Otílio Nabarrete Portilho na Barreto, era italiano, era espanhol com italiano, senão meu pai de espanhol, se não era espanhol, senão minha mãe era italiana. Uma mistura boa. Ô Sortio, o Solinho faz falta, não faz? Pra contar a história aí. Mas ainda bem que nós registramos muita coisa dele. Ainda bem, né? É. Eu, eu vou chegar aqui. Ó. Então, volta só um pouquinho. Opa, bom? Ô oh, companheiro! Aqui ó, o seu campor. bota só um pouquinho para eu terminar o vídeo aqui. Para eu. A gente chegar hum. logo, eu tenho que levar pra bicicleta pra arrumar ainda. O seu, o seu, o seu tá com bicicleta, igual o meu, meu amigo lá falou que bicicleta e caminhão é. é, é tá sempre sujeito a, a uns, uns contratempos, né? É, ah, fazer o quê, né? É, até a gente também tem, né? Muitas coisas que lá ainda, hoje é sexta-feira, né? Eu, o senhor está querendo né, apanhar o um dinheiro lá. Não. É. O dinheiro não para graças a Deus, eu... Eu, mexo oh. de quando, eu mexo com os cafezinhos de vez em quando, mexo com os cafezinhos, mas eu mexo com tinta, né? Eu mexo com pintura. Tem muitos anos. Ali em Cristal tem muitos serviços do senhor, então? Não, tem muito, não. Tem muito pintor, né? Muito pintor. Ali a gente pega algum que tem muito cliente antigo, né? Mas... É... Tá tendo pintor demais. Tá esparramando um no outro. Esparramando. Esparramando um no outro. Meu Deus. Eu gravei com o senhor lá no seu livro, né? Oi. Então o senhor tá na história, então, de, de cristais e mais agora. Não não, Quantos não. filhos o senhor tem só? Tem um só. O nome dele? Alisson. O que foi na perna do senhor que o senhor puxa? De quando eu jogar a bola, estourei o joelho. E ficou defeituoso. Torei duas vezes, daquele tempo para cá, hein? Eu uso cadeira de roda há 35 anos. É, né? Eu quebrei, ah, seccionou a minha dor. Ó, é, oh, posso... um abraço pro senhor. Obrigado. E... Eu não vou falar pro senhor que eu vou levar, porque eu não levo a cadeira, a bicicleta. Então, o senhor vai ter que ir e empurrar a bicicleta aí. Da é descida, dá do senhor montar ou não? Ah, tá meio complicado, mas eu vou ir devagarzinho. É, eu acho que eu acho que o senhor gosta é, de ficar encostando a bicicleta para o você não precisa de né é o um abraço para o senhor eu vou publicar isso lá tchau campoio é, aqui é, aqui é ouro verde Cristais paulista